O recente desenvolvimento industrial, evidente aos olhos de todos, é uma das características mais acentuadas desse município, orgulho da gente bandeirante. A Petrobras, empresa estatal que manipula o petróleo brasileiro, representada em Cubatão pela refinaria Presidente Bernardes, é um fator preponderante para a emancipação definitiva do povo paulista. Diariamente, milhares de operários aqui trabalham, fornecendo sua contribuição valiosa para a edificação de um porvir melhor. A refinaria para Sante Bernardes, com suas modernas instalações, assegura-se como gigantesca colmeia, onde a operosidade interessante é uma característica realmente notável. O município de Cubatão, congregando indústrias de enorme importância para a economia nacional, é hoje esta realidade invejável, graças à ação dinâmica do prefeito Abel Tenório de Oliveira, que a é frente do executivo municipal vem imprimindo uma O batão, solo mangue, primeiro ano da pandemia. Criados ao pé das cachoeiras, banhados no fogo da pedreira, achados numa enorme cordilheira, entre a eira e a beira desse caminho sem fim quando tudo me foi posto, em cima dos juros e do imposto, trouxemos à tona o que estava soterrado. E assim foi posto. O ferro que me molda, cobrado pela gota de suor em mim, forjado assim meu coração de aço. A coroa que despetalou, fabricou em nós a máquina do tempo e agora não se fala mais em ventos que pousaram por aqui. Escorre em mim. Escorre de mim. Vem até mim. Todos os petróleos fósseis vivo. Faz-me correr. Faz-me correr.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 Bate aqui o seu alimento mais bonito. Zune-me. Flecha. Pá. Flecha. Queimem nós. Todos nós daqui. Trouxemos à tona o que estava soterrado. Mas ainda está difícil respirar. Não tenho tempo para chorar. Ainda que o horizonte permaneça nebuloso, eu sigo aqui.